O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Uma das coisas básicas para qualquer vendedor, para qualquer negociador, é saber fazer perguntas. No entanto, muita gente ainda acha que perguntar é tentar descobrir a tal dor do cliente para depois poder oferecer aí a solução, o remédio. Mas isso é muito pouco, porque vamos imaginar que o cliente não queira lhe contar qual é a dor. Ou ele diz que não tem dor nenhuma. Pronto, você não conseguiu extrair nenhuma informação. Por isso, eu sugiro que você sempre faça perguntas baseadas no como, no porquê, há quanto tempo. Tente descobrir mais informações. Não faça um interrogatório com o cliente. Aliás, às vezes a gente fala de concorrente. Quem é o maior concorrente que a gente tem? A maneira que o cliente está atuando hoje. É o fornecedor que ele tem, é o que ele faz. Ninguém gosta de mudanças. Ninguém quer experimentar coisa nova e correr risco. Por isso, eu sempre pergunto, há quanto tempo o senhor utiliza esse fornecedor? Por que o senhor escolheu esse fornecedor? Com quem que o senhor trabalhava antes dele? Se o senhor pudesse melhorar alguma coisa, o que o senhor melhoraria no serviço que é prestado? Ou no produto que o senhor já compra? E aí eu vou entendendo um pouquinho de como pensa o cliente, o que ele acha que é valor para o negócio dele e por que ele estaria disposto a mudar. Sem isso, vira um verdadeiro interrogatório. Chega um momento que para as respostas, você não tem mais o que perguntar e se você não tem mais informação, você não vai conseguir convencer o cliente a experimentar o seu produto, o seu serviço, trocar de fornecedor. Por isso, saber perguntar é essencial. Eu sempre faço uma lista de perguntas, claro que eu vou utilizando de acordo com a necessidade, mas eu não deixo escapar nada, eu prefiro me preparar, fazer um bom planejamento. Aliás, se você quer um roteiro gratuito de como planejar a sua negociação, envie um e-mail para planilha arroba workshop.com.br e eu mando para você um roteiro detalhado de quatro páginas de como planejar uma negociação. Agora, você está curioso, está precisando melhorar o nível das suas perguntas? Veja o novo curso online O Vendedor Campeão. Eu tenho lá um módulo inteiro só sobre como fazer perguntas que vendem fundamental para quem trabalha com vendas. Vendedor campeão são 12 módulos com várias lições em cada módulo, desde a prospecção, da venda de valor, negociação, tudo que você imaginar que é necessário para se tornar um bom vendedor, um vendedor campeão, você encontra nesse curso online. Você estuda na hora que você quiser, quando você quiser, quantas vezes você quiser. Acesse vendedorcampeão.site, não é .com nem .com.br, é, .com é vendedorcampeão.site e veja esse curso que pode mudar a sua vida. Grande abraço, bons negócios e até o nosso próximo programa. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.